Continuação do vídeo Juiz quer censurar Daniel Fraga. Hoje teve audiência de conciliação. Compareceu lá o juiz Luiz Guilherme Cursina de Moura Santos, que ele não quer ser citado, né? Porque ele tá pedindo aí uma multa de 5 mil reais para cada vez que eu citar ele, então já tô devendo 5 mil, né? Eu nunca vai receber esse dinheiro, né? Junto com a sua advogada. O é interessante é o seguinte, a advogada é a Patrícia Maria Mota de Moura Guimarães. E, e a gente acha que dados públicos dela, né, na página da OAB, é, você acha o telefone de contato né, e o celular e os e-mails também. Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem contra essa tentativa de censura, esse processo que eu estou sofrendo, se você está inscrito no canal e gosta dos meus vídeos e quer, e quer que eu continue fazendo os vídeos, então mande um e-mail protestando. Tá? Ainda que alguém possa falar assim, ah, mas eles não vão deixar de processar por causa da pressão. Bom, que aguentem, né? Se esses dados forem os dados da, da advogada dele, então que ela receba aí uma enxurrada de, de e-mail seria ótimo, né? Mas enfim, se você for a favor do processo, então ok, não faça nada. Você é livre para decidir o que você vai fazer. Né? Eu só estou divulgando dados públicos, ninguém pode falar que eu estou errado de fazer isso. Tá? Bom, e essa advogada anexou um DVD, né? supostamente aí com o vídeo anterior que eu fiz. Bom, ela pode então já, já anexar outro aí, pega outro DVD e coloca lá. Agora, veja só. Para que serve a audiência de conciliação? Para nada, só para perder tempo. A conciliadora pergunta para ambas as partes tem acordo ou não tem e já marcou a, a data da audiência de instrução e julgamento, que vai ser no dia 17 de outubro de 2013. Bom, agora olha que interessante. Né? Na audiência de instrução e julgamento, quem vai julgar é o tal do Dr. Pagan. Quem que é o Dr. Pagan? Marcos Alexandre Bronzato Pagan. Né? Olha que interessante, ele ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra a Veja. Né? Lauro Jardim, editor Abril. Ou seja, ele acredita né, que existem danos morais, né? a maior mentira de todas. Né? Inclusive, esse juiz que foi hoje na, na audiência de conciliação, Luiz Guilherme Cursino de Mora Santos, estava muito à vontade. Quer dizer, cadê o dano moral? Né? É, o dano moral é uma verdadeira indústria, uma desculpinha esfarrapada para você roubar dinheiro dos outros. Tanto é que se toda vez que você alega sofrer dano moral, você busca a justiça, que a sua babá, né, pra arrancar dinheiro é, de quem supostamente teria causado tal dano moral, então me diz quanto custa pra eu poder te chamar de filho da puta. É só falar, se é uma, uma questão de valores, então faz uma tabela aí com cada xingamento e quanto custa pra eu poder te xingar. Aí fica tudo mais fácil, né? E agora, olha que interessante... Esse meu processo vai ser julgado no endereço Avenida Salmão, número 678, né? Jardim Aquários, São José dos Campos. Agora, olha na inicial onde trabalha o juiz Luiz Guilherme Cursinho de Moura Santos. Avenida Salmão, 678, né? Parque Residencial Aquário, São José dos Campos. Ou seja, alguém duvida que o Luiz Guilherme Cursinho de Moura Santos, que está me processando, conhece né, o tal doutor Pagã? que vai julgar o processo tá fácil né moleza quer dizer um juiz que que acredita em danos morais inclusive ele tem outro processo contra a Toyota esse esse pagã, é, também pedindo danos materiais e, e morais quer dizer pedindo indenização por esses supostos danos né então tá na cara né o que que o que vocês acham que vai acontecer eu já estou condenado né? Então é um verdadeiro teatro, eu só estou mostrando para vocês entenderem como é que o estado funciona realmente. Então, vamos revidar aí da forma que, que a internet consegue. É, primeira coisa, esse vídeo aqui nunca mais vai sair da internet, os vídeos que eu fiz. O vídeo que ele quer tirar do Alexandre Blanco nunca mais vai sair. Pode até, talvez, conseguir tirar do meu canal na mar, na força, mas não vai sair da internet. O dinheiro também não vai ganhar nada porque não tem como piorar bitcoins, né, então ele vai fazer o que? Vai ficar chupando o dedo, né, e vai ficar esperando, então é, esse processo aí vai ser a minha demonstração prática de como submeter o Estado, né, como humilhar o Estado. O Estado, ele não é inteligente, ele sabe usar a força bruta, nisso ele é bom, né, força bruta, ele, ele é autoritário, co coage pessoas pacíficas, né, e agora, argumento que é bom nenhum. E dia 17 de outubro vamos ver mais uma novela aí desse teatro estatal. O Estado que eu não pedi, mas que vive se meter na minha vida. Se mete onde não foi chamado. E quem precisa disso? Quem precisa desse monopólio da justiça aí para dizer o que eu posso falar ou não posso falar, o que você pode ver, o que você não pode ver. Até quando?